E ali está o Xane. Ali está a televisão e ali está o Júlio. <risos> Agora hoje está filmando legalzinho e está aparecendo o som. Tá legal? Tá. hoje, Andressa, não, não... Estamos confirmando o aniversário da Carolina, que é a nossa única filha. Ela se encontra no, no quarto dela, o um irmão, todo o pessoal. Quantos anos? Oito, Oito anos. Então, novamente a Carolina, com todos os seus 15 e primos. Nós estamos aqui no quarto dela com todas as bonecas. Aqui é a madrinha. A madrinha que está sempre fazendo as assim, todo mundo vai ficar vendo olha que menino ela e seu irmão sempre metido e não para de se meter em tudo Carolina hoje está completando, completando hoje oito anos com a roupa nova olha lá como ela está feliz rindo Atrás, atrás, filma atrás. A prima mais e nova. E a tia mais nova. Novamente todos juntos. Nós estamos aqui reunidos na cozinha, toda a família. Antecedendo o momento do abenço, tá ali está o... o pai da criança, o pai da criança, o pai da o pai da criança, o pai da o pai da o pai da o pai da o pai da o pai da o pai Olha tá a mãe da, da criança lá, tá o, o Leonardo. Ó, oh, arrepiado, olha aqui. Olha lá. Tem 10 anos. Ah, não quer ser? daqui. 10 anos. Vou te mandar para fazer teste lá no filme de terror. Mandar o fim para. Parabéns. Parabéns. Penteando o cabelo enquanto o que é que é o que tá é, amor, é, amor, é. é. o que é vai que é o o que é o que é o que é o que é o que o que o que é o Ana da família. Vai engordando. o que é né? é o que é o que é Agora é. que Meu amor, me quer assim. Isso aí é Aqui, é. É. É. Onde é? copinho lá de um copinho? Mãe! Um um um a mãe não vai comer, deixa... Mãe! A voz da Eu, tá, eu ter Passa a voz assim, também, Aqui, aqui é do filme do gordo e o tudo mudo. <risos> aqui, aqui tudo que tu falares fica registrado. Estou comendo, não vou querer falar, dá licença. Aqui estão as irmãs em ordem cronológica. Da Mar... Pena que eu casei com a mais velha, devia ter casado com a mais moça. Ai, meu Deus! <risos> Pode, né? Deus, é Deus. Ó, ali está o amor do Newton. Nilton morre de amor. É um ciúme ali Nilton. É um beijo dele. É mais amor, é um de coisas. Ciúme, né, Nilton? Vai ah, né, né, pegar uma pontinha na escola ali. Ah, é do Jairo, ó. Hemorroida né? mais amor? <risos> não, hemorroida não. Hemorroida dói. Amor é uma coisa diferente. Não te, não, não te iludas. <risos> não, vou dar bunda com ruda. Começou? Começou a baixaria, é, A passaria. Ah, tá a Dita está tá toda, toda encabulada, que está sendo filmada. casa é, O Nito senta no, pelo menos no teu lugar, porque nesse momento aí tu pensas que manda. Não, hoje eu... Machão! Faz assim, ó. O rei doce, né, Nilton? A gata da casa. Todo mundo quer mais não quer ninguém. Eu não tem nada. Sabe? Oh, agora ali tá o casal... César, é um... oh, casal 20? Ó, o é um... lá... Cásau... ah, casal 20. Casal... Casal 10. Mas ah, gente vai filmar um pouquinho com a Carolina Oi, pra que aparecer. Papai. Sim, Oi, ah, ali tá a mãe da criança, come que come, pelo menos hoje ela tá com medo. Ó, é ah, oh, agora o, o artista número 2 só não treme, que assim embaralha tudo. Fala com a mão. Maior pescador das Arábias, ó. Oh. Quatro garopos. <risos> Deus de tomasse. Vou falar para os padrinhos da Carolina. Ah. Padrinho. É. Oh, aqui está é, tá o rústico. Da Carolina. Da Carolina está fazendo um vídeo não e, que vai mais ser a menina aqui. Fala, meu amor, anda. De roupa <risos> nova, nada hoje. Olha, para falar para ele. Inaugurando. Olha que bonita, olha. Olha que bonita, olha que bonita, olha de leão, cabeleireiros. Deuxa, Deus, desliga. Conversado também. Leonardo, fica de pé, Leonardo. Leonardo fica... Donato Faz uma entrevista com ele. que Nada. Ah, você estava triste aí, não ele triste? Não, não está nada, aqui. Tá faltando alguma coisa aí, não? Nada? Não, tem nada. Tá aí o... Ah, na então, está em dessa cadeira aqui. Ei, ei, ei, Eu também quero aparecer. Deixa eu Quero aparecer, bota o mato na lição. Ah, pronto, ali tá. Leonardo, seu irmão sempre presente, o Júnior. Ali tá toda a família ali, ó. Quase. Ó, tá ali os três irmãos. Só falta o pai e a mãe. Não, Só... Tá os três irmãos ali, mais o... Mais o primo, que é o João Augusto. Aí, alemã. Aí tá o... o tá sendo filmado por último, mas é a... A casa que o Nilton, com todo o sacrifício, ele construiu, é um homem de luta, que merece que construiu. Realmente é uma casa muito boa, com uma pessoa que de onde iniciou e hoje se encontra. Muita luta. Ali está, eu e o Juninho estão sempre aparecendo juntinho. A de Nietzsche, sua vizinhança. Augusto. O estamos vendo aqui é o João Lisboa. O homem que, de uma forma ou de outra, fez nascer toda essa família. Hoje já falecido, porém, uma pessoa de grande inteligência. Hoje é dia 21 de dezembro, nós estamos aqui comemorando, pode ir falando, João Augusto. João Augusto, quantos anos estás fazendo o João Augusto? Cinco anos, João Augusto? Jai Wolfman, como é o nome da tua mãe? E da tua mãe? Você é mais não da tua irmã? Carina, aqui estão todos os seus amiguinhos. A tominha dela. Nós estamos tomando. Aqui tá Pode, pode Tamanho, é? carina. Fome, fome ó, pode comer à vontade, olha a fome. Ó, a tia aqui já está dizendo que tá é. continuar assim, não dá, ó. Então... estão as gatinhas de biguaçu O Alexandre e o. <risos> Pode começar a namorar, que o negócio tá bom. Olha uh, tá lá, ó. Todas as gatinhas. Olha lá, tá o. Tá faltando um! Eu não quero. Que Agora panta pra levantar o ânimo. Vamos lá. Bota é aqui, aqui, é só para enganar o estômago para, para comer estômago. depois. Que nada para experimentar carne ali, A filhada de ontem para hoje, pôs 250 gramas, né, que filhada? Minata da família, matia os adultos. Ali tá a grande, a grande Diti essa aí, grave da fita pra mim. O pescador do mundo. Aqui se reúnem os grandes homens e os grandes mentirosos. Januário é o grande pe... <risos> Ali tá a grande churrascada que ele tá oferecendo. Em homenagem ao seu... Ele emagreceu 50 gramas hoje. Ali tá o grande... João Augusto e seu primo, João Augusto hoje faz cinco aninhos, está muito feliz, tudo numa boa, olha lá. Como é o nome dela? Maria. Maria. Maria. Quantos meses está? Nove meses. Nove. Faz amanhã. Que gatinha bonita. Ali tá a mãe é a... Ela já é gatinha. Palminha. Ela já fala com o pai. Já fala com a mamãe. Já dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Dá tchau. Ai, de barco tá palminha. Bestinho. Palminha. Muita palminha. De barco palminha. Já sou bestinha. Já sei andar sozinha, ó. Ó, já sei. Tudo já fico linda. a pé. Né? Ah, mas tu mesmo metido de jeito que já senta aqui, sentando. Sou mexilhando, sou mexilhando. Mariane. Mariane. É, é, ali tem... Tá na boca? No meu lado não pau. Ali tá. Ali é, tá as grandes eu, irmãs cajazeiras ali, ó. ali tem outras irmãs ali, ó. Beijo e em pau pau! Beijo e meiozinho, pau Pagalho não, pelo amor de Deus. Aqui tá a Raquel, mas tá... A Raquel tá dando sombra na... A <risos> Raquel tá dando sombra na... Raquel, estão fazendo galinho lá atrás de um lá, ó. Aqui é disputa, aqui é marquinha, eu vou ver, aí vai ver, aí vai ver, aí vai ver... Tá filmando não não não. Tô... Agora nós estamos filmando a Raquel... Essa também... Assim, chama a Raquel Lisboa, já Minha filha, né, vai fazer um ano né? Mas é muito devagar, não, eu não gatinha, não anda, não dá pra salinha, não fica... Valeu. Ah. Essa aqui é a Juliana, filha da Juscelia. A filha da Juscelia. Tem a, Jusceli. Jusceli. é a, é a máscara de bate, manda pra mim. Safade de A Juliana passou de ano? Vai pra segunda série? Vai pra segunda série, né? É terceira série. É, a é, férias. Férias. é a estudiosa? É estudiosa. Ah, Oi. Eu não tenho. eu sou Jaqueline. ele tem <risos> <risos> é mais uma filha da. Da Como é o teu nome, querida? Essa é a Caterine, mas só que tá, tá muito ruim porque a, a luz aqui não tá boa. Lá tá novamente. É um cachorrão. O Jário e o seu pai, seu Augusto, que hoje conta 67 anos. Tá aqui, Limpido. de sol. Jário, fala alguma coisa aí sobre teu pai, Jário. Velha bacana. Que? Velha super bacana. O que você dizer do seu filho, Sr. Agostinho? Ah, ele é muito bom, eu gosto muito dele. Ele traz... <risos> <uma coisa do risos> então eu estou muito feliz com ele. Ele está com 69 anos, é o pai de João Augusto, é o vô de João Augusto e o pai de Jair. O senhor que lutou muito, hoje está aqui, já com seus cabelos brancos. O que, que o senhor tem a dizer para nós, senhor Agustin? Conta alguma coisa. Eu estou tão contente aqui que estou com esses filhos, que estão tão unidos, né? Que Deus, não posso me fechar aqui em um são bons. E eu não, e um... eu não, eu Quer dizer que valeu colocá-los no mundo? Valeu. Meu nome é José, Roberto, Augustinho. Né, Jair, seu é Agostinho. o seu Agostinho. Jarbas. Tonga. Jarbas. Tonga. Miguel. Essa é a família do seu Agostinho. que está aqui todo um dia feliz, do dia 21 de dezembro, próximo ao Natal. Esperamos que a gente possa se reunir novamente, sempre nesta casa, que é um local que a gente é sempre bem. Então tá aqui o seu Agostinho e ao pai e toda esta família e que hoje se encontra aqui. Espero que a gente encontre. Lista, a fartura está sempre presente. A realidade é pobre coisa nenhuma. O que tem de carne e comida aqui agora dava para matar a fome de muita gente. No entanto, estamos aqui saboreando o aniversário de jovens. E hoje, faz cinco anos reunidas, Todo mundo aí dançando e pulando e brincando Uma alegria total É isso que se leva da psicoma se pode gastar com a saúde Que é gastar com a dor Eles estão certos Eles estão sempre gastando com a saúde O gasto que se faz Assim eu vou terminando mais a produção aqui do pessoal todo brincando Augusto, seu aniversário, olha, olha as gatinhas todas aqui, todo mundo comendo a carninha de ovelha. Muito bom! Um Pai. 4 de dezembro de 1990 e nós estamos nos reunindo na casa do Adir para comemorar mais um Natal com toda a família reunida. Preparou um grande jantar, está hoje e trabalhou há dois anos. Essa festa. toda a família reúne. Ali está a dona da casa. A dona da casa. E mamãe sentadinho E os nossos pentelhos. Como sempre. O dono da casa está proporcionando essa festa o nosso jovem de futuro e ali está a minha querida minha... belo a roupa de, de Antílipi... está Aqui que eu te comemorando. Muito bonita. Muito bem decorada. Então, os presentes que serão dados à meia-noite. E aqui está o seu Julinho. O que, que o senhor tem a dizer aí, seu Julinho? Sobre Bonatão? Natal? Ela... Diz alguma coisa? Diz algo para todos. Muito bem. Ô, Donaldo. Ô, Donaldo. Muito bem. Ô, Andrei. O que, que tem a dizer sobre o Natal, André? O que, que o Natal é para ti? Não sei. Não sabe? Paz e abraço. Ô, André, o que, que o Natal é para ti, André? Ana, aparece aí. Não vai? Fala, André. O Alexandre, o que, que o Natal é para ti, Alexandre? Paz E tu, André? É o único dia de paz do ano. O único dia de paz do ano? O é. que é que é o Natal para ti, gratos? É só alguém que fala, chegar a né? reunião de todos. Tem gente fala todos, principalmente. A gente principalmente, né? É que é uma coisa que todos julgam. que a gente está longe de alguns que a gente gostaria, a gente compreende que não pode ser tudo como a gente quer, né? Porque a gente tem saúde junto aqui, né? Muito bem, família que vai defender todas as causas. Eu acho que é o dia, é o dia fundamental para nós, porque nós estamos pensando todo ano, todo dia do ano, O coração todo mundo está mais mole, está mais amável, que se tolera tudo, que gosta cada vez mais um do outro, que pensa por ele, que diferente nesse dia. Eu acho que é isso. Para o dono da, da casa, pro o grande Janjão. <risos> Chorar que ele anda muito emotivo. Muito emotivo. Então fala de... Mexendo é em boca bocacau. Na família, pra mim, eu olho mais. Pra mim, é o dia mais feliz. É o dia que eu, eu consegui marcar que todo mundo se reúne aqui. E pra mim, é, eu faço eu questão de reunir todo mundo aqui. Porque cada um da sua maneira. É, eu acho que isso aqui é o nascimento de Cristo mesmo, dia 25. E se comemora mais um aniversário do nascimento de Cristo. Eu faço questão de frisar. E é o dia mais importante que eu consiga ter família aqui em casa. Quero que isso aí se reproduza, assim, que aconteça e que cada vez venha mais gente. Quer dizer, os filhos e os filhos de Cristo. Agora deixa eu filmar o câmera agora o importante da, do, do da, da câmera o dono da câmera o antigo câmera agora ele vai dar a opinião dele sobre o Natal tanto que ele perguntou para nós o que, que é o Natal isso Natal Natal é é isso que nós estamos fazendo aqui eu acho que foi que veio aqui na Terra segundo a minha mãe aqui que ela é... cristo mas ele veio aqui para fazer a união. E que a gente sempre fazia, ele trouxe aqui para a casa dele. conseguiu só os poucos e hoje nós estamos fazendo a reunião em alto estilo. E nos nos envaide a nossa vida que começamos lá embaixo, né, paizinho? Muitos chegamos hoje onde estamos. É, teve um moço botou calça social e tirou na muito calor. Então, é comum. Então, é isso que nos traz de Natal de se reunir para que a gente possa produzir a união e a concraternização entre todos. Oh, é assim. E que a é, gente é. não faça aí realmente nessa família, né? A nossa aqui na Mãezinho Sul, quase que os 365 dias do ano. E a ajuda entre nós, que é o importante que a gente deve fazer aqui. E o resto é tudo por carinho. Oh, a minha mãe tá aqui. Não? Filma oh, uma, uma mãezinha aqui. Você dar que aqui, mãe? Oi, Ó, aqui fica aqui, olha aí, ó. do Júlio. aqui, ó. talvez da calça descalço. Essa aí vai. Agora não vai mais não. Estamos Lá em casa, lá na praia, Como não ia tempo tão bom, eu não queria ver o outro. Agora estamos vendo o Edson a Emília e a... a Super Sara. Depois de nós, milhares, depois de... a gente... é. está o, o Edson. Nós já começamos a falar, a... a, a o <risos> que é que acha de Natal? Um dia muito alegre. Agora já faz. Agora sim, a gente está tão angustiado. O negócio diferente. Família, dizia uma família super rica. Antes, claro que... vai ela, assim. Eu já, já, já, vi na na O que é o Natal? O que é Natal? que O que é o Natal? que tem criança? É a única época do ano que é eu consigo botar minha dívida. É só Vou... É. Vou... É. Vou... É. Vou... E. Carinho. Mim... É isso aí. É Não vou continuar falando, mas já se falaram que eu tinha tudo muito triste, então é tudo muito bom, né, maravilhoso. Ah, Grande amor da Maria Emília, o Edson. O que... Que, que é o Natal para ti, Edson? Um dia muito feliz, um dia de união da família. É tá, sabe, Um dia de compartilhação, demonstração de carinho, amor da família. Ah! Agora só falta falar o... Não, os outros já falaram. André, o que é o Natal para ti, querido? Sai, sai a sai. O que é o Natal para ti, é é ti, André? Ele é muito pedrado. Ele passou bem ruim. Ai, que e está toda a família reunida, um buscar a, a Leia. Estamos lá. Na... A, amiga, na a está usando bebeão. Está 1 Agora vamos começar. A dor que estão todos esperando. Oh, Nossa, não, não não. Dá pra dormir até Muito bem. Quem é, então? A Marcela vai começar. Marçal. Eu peguei. um amigo. Não, não. Um amigo eu não, não diz que é isso. Não diz que é amigo ou amigo. peguei uma pessoa. Ai. É uma pessoa que é uma pessoa. Só viu o André, que é ah, oh, que rápido. Ele tá Deus, não, não, não, não. Ele fala igual a Pior é que eu já sabia. Ah? Ela. A a A A é Marcela. não abre Ela abriu agora a Marcela. Vou fazer silêncio tem um revelador. Narrador oficial falando. É da Marcela. Eu não vou abrir. Amanhã tá fora dia tá? Tá? Agora eu vou dar amigo da Marcela. Ih, você que é o amigo não viu. amigo, tem quatro. Amigo. Então, tem não é a Sara, pronto. Claro. Não. O amigo é, da Marcela é uma pessoa um. é que bem. eu gosto muito. É muito queridinho. É todos, é um todos eles, Acho que todos eles são de uma... É, uma das lá ah, ah, fora. <risos> Ah, então a vai ser. Que deu aqui Mas... ah, eu, olha, eu. Eu, eu sou eu. Então eu. Tá hum. eu, eu. eu criança? Eu eu ah, por... ah, é uma criança que gosta A Marcela tem a Marcela ah. a tá? Ah, <risos> fora que ela ela tem Tá tudo bom, O Júnior errou, eu acho que o Junior O André! O André! Foi André! O André! O que O O André! O André! O André! O André! O André! O O André! O é O André! Ela André! O André! O O André! Pegasse o Andrei! É, não, os meus os pegaram o Andrei! É, e comprei um pouco que o Andrei gosta. Corta, corta, corta, corta! a fita, corta! Então fita, corta. O, o meu pegou o Andrei? Sim! Ah, ele pegou o meu negócio que o Andrei gosta. Eu não, eu deu o um é erro pera tá então, peraí. Aí. Pera aí. o ver se, é, é. se oh, ideias, então já revela, fala André! Eu tenho O tem dois? O, o Júlio. Tá o pe... Alexandre, pronto. Peraí, peraí, peraí. É, calma. Então agora, peraí. para quem era? Um não, louco. não, esse aí é do Alexandre. Esse é do Alexandre. O Júlio pegasse quem? O André. Tá, então tá certo. O André, o. Para quem? O André. O André. O André pegou quem? A Marcela. A Marcela. Presente. Júlio, Júlio, Sobrou quem? A Sara ganhou já. A Chala não tem mais ninguém, a Sara. A Sara não deu ninguém. Presente? Não, mas a Sara pegou o Alexandre. A Sara pegou o André. Agora pegou o André, porque o Júnior não pode ah. Pois é, mas agora. O que eu, o Alexandre? Vai vender isso, é? O que o Júnior vai dar pro André? Alexandre? Não, não, não sei porque esse brinquedo, quem gosta mais é o André. O Alexandre não brinca muito com esse brinquedo. Ah, dá de trocar, vai. Será que dá? Ah, ele só quer aqui. <risos> Também eu pra mim também o mim Eu eu sei que Júlio ganhou, porque eu sou. É que eu pego a Marcela, a Marcela pega a Sara, a Sara pegou a Mexer Sarah... e ela... a Mexer. A a O Júlio pega a outra, o André vai pegar o outro. Eu troco, eu troco, Xandrinha. Isso, o Júlio é pro André, então, pronto. Pronto, ele pronto. onde é que é, na Aranja Rebelo, Pronto beijinho, Alexandre. beijinho, Vai lá, beijinho. todos. De beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza, beleza pues, bom, valeu a todos, Valeu todos que receberam. seus presentes. Uhum. Sim, os mocinhos ganharam brinquedos, brinquedo, os grandes ganharam camiseta. É, é, é. Olha, aqui olha aqui o presente que do, do Júlio. Olha, olha. Ah, ah, Beijo só. Júlio. Vem dessa aliança? Não, Não deu nada. Ela o Júlio de Vidalche veio assim, ó. O Júlio deu uma fita dela no polegar. Ela não Não que vem. Eu acho, eu, eu acho que o juiz deu, mas ela não deu aí. Não é é, é nem. É. Não Que maravilha que os dois sair, né? Não. Não liga. Não, não Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Jantar, não. Não, não. que continua mais a jantar Não, não. Fica mais animado, Fica mais animado não, jantar. Janta Vamos esperar meia-noite para depois jantar. Então, vamos esperar meia noite. Falta aqui Olha, mas a Marimília mostrou a roupa dele, é dela. Agora eu tô mostrando a minha saia que me desce. Ai, querida. Vamos fazer agora. Vamos fazer já. Falta 15 minutos aí oh. Filma, ah, filma, eu não, não vou te ver roupa explico, porque é muito chique. Filma, essa luta, é blusa ganhei da Maria Tília. Que... Essa blusa oh, linda que eu dei pra mãe. É, eu não, eu dei mãe. mãe. É, não foi eu, tá? Quem pagou mesmo foi meu marido, porque ele é ele que ganhou. Ah, o teu marido, Oscar? É. É. Ele, tem o poder. ele, ele, ele poder. paga, ele paga, eu que dou a blusa pra mãe. Quem comprou pra entrar na roda fui eu, hein? É, foi tudo ele, não foi nada eu não, foi tudo ele. Vamos chamar então? Vocês mexem no pai lá que o pai tá quase dormindo lá. Ele já fechou o expediente lá. Olha, Pai sabe aquele sonho de loteria que mostra... O rede, ganhou a lote... O pai ah, chegou em casa, montou uma ah, rede de dois hein? Uma rede de ah, bolas é armas... Não, meu amigo... Que sonho de monte, faça! Que com monte? Eu tenho um desigualdade de as crianças com a tua fita com a é agora ele é, é né? oh. considero muito também. muito E que. que, eu tenho que uma coisa assim que. que, que é muito legal, né? Ele já me ah, é. o cabelo. é ah, não, é E que ano passado eu dei, mas não dei. Daí esse ano, eu comprei. passado esse ano faço agora troca. É, você que, de novo, eu Deu que? Deu que? Então agora precisa, fazer bem grande, a força tá grande. Olha, ver o Olha, dá um tá. tempo aí que eu a maçã corta, corta, corta. Muito bem pessoal. Eu comprei um presente. Está funcionando? deixar ela acordar? Pensando que jamais iria receber o meu, mas veio. Foi bonitinho, valeu! Como ontem, nós nos lá na casa do Edson e o Edson estava bem pé da cara para melhorar o astral do Edson, nós fomos no shopping hoje e compramos bonitinho. Edson, realmente, para melhorar o teu astral... Este presente para ti. Pra Mas só que mais? Não é a tua mulher, que eu peguei. Isso é para mim. Edson. Agora, deixa eu faço questão que ela abra para ver se vai melhorar ou não o estacionamento do Edson. Você vai a mesma coisa. O eu Adilson, eu só está com presente na mão. Vamos eu comprei esse presente. Vamos ver, Você vai jogar Não, você não. Agora, falar? O meu amigo invisível, eu comprei para ele um presente casa dele. Na esse presente vem da Trecos. Esse presente tem complemento. Eu espero que ele compre o complemento lá na Trecos. Pra me ajudar. Ele fica bonito com um parzinho. Turco! Turco! Turcinho. É pouco! Dois é bom e três é melhor ainda! Turco! Eu vou ganhar um quadro! É do ele! Valeu! não Realmente, o Adil, se a gente pudesse pedir. não precisa pedir, porque ele realmente sabe o gosto dele. aqui os puxa-saco. Amor. É Estou dando close aí, bosta de bacana. Vou botar o close junto com a minha sala. É amor. É. Ah, ele vai decorar uma é desse mais umzinho tá do lado daquele lá. lá. Olha só, quase não combina. Meu Deus, é eu estou ainda daqueles bonecos deles ali. Não é, amor? Deixa eu falar olha. é, ó. Cinco pau. pau. Porra, meu. Eu já montei a base e aeropuff. Bom, o meu. Ela tá entregando pro outro. Começou vai pegar a Graças a Deus, esse ano mudou. Aí todo... mais... ah, eu tô caindo. Tudo então. Tudo. Não vou cortar o invisível, mas, pois é. o meu amigo já sabe que é. Não, tá não, não, não, não, o não, não, não, não, não, Meu amigo já sabe não, Eu Quem será ele? Eu paguei muitas promessas por ele e agora eu vou Quem será ele? Apareceu! Sim. É o grande amor é. da Leia. É o grande oh. amor da Leia. Da... É a Leia ciúme. Ah, o grande o... amor da Leia ficar com ciúme. É, é Judeia, Zé, para. Não, não é filme não pornô, é filme César. Corta, não é porque tá em família, né, oh. Nossa, pai! a cueca. Não, Não, a camisinha. Não, ó, camisinha. Uma, uma <risos> é uma camisinha da musical. Uma Tchau. Compre. Vem direto de Chicago para você. Você, você. Chicago. Você é Chicago. <risos> meu amigo, isso daqui que Eu gra eu, gra eu, graças. Você está sendo apresentado Eu agradeço ainda Eu agradeço Até você direto. Olha, meu Deus o que mais falta? Que mais falta? Assim não fazia esse, o que mais é falta? O que mais é A O que mais falta? O que mais O que mais falta? O que que que que que a ah, gosta Que lindo! Muito ah. obrigada. Será que o Adi vai deixar você usar? Já pedi para fazer Deixa eu pôr. Mais comprido aqui embaixo, né? Mais comprido, nas pernas. Depois a emenda. Deixa comigo. Que tem, vai é Não, não, não. Eu faço parte do presente. Meu amigo, minha amiga, meu amigo, ontem estava com mal humor. Eu que encantasse. Agora hoje eu ganhei os presentes. Não vi nada ainda? O problema do Edson é comida. Tem gente que come e fica triste. Eu acho que eu sei que. eu sei, meu Não sei Edson, hum. nós sobramos nada. Ah, será que é o Eu sou um pouco. Pega, vocês gostam. Júlio! Nossa, a porta Vai, vai! Ei, perigo! vai! Olha, o chão vai do céu. O negócio me espera, o não vai gostar. Muito obrigado, é. muito obrigado. É, é. é. Não, segura o pai aqui, eu tô falando, alguém que segura, o lugar seguro. Bom, meu amigo. Cadê? Meu, é, é. meu Ó, amigo. Sem jeito, sem jeito, sem jeito. Sem jeito. Cabeça sem jeito. Tá ali, tá? Pra pra é de... Dá um prêmio pra, pra quem adivinhar. Não, não, olha. Ah, depois... é, é mal, vai Aí Vai tá cobrar ah, em casa, meu o Eu acho que... Eu acho que é mais rápido tá com fome. Vamos ver. Agora não é bonito. Não, não, não. Ah, vai ver que é, vai ver que é raro. Ah, mãe. Oh, é, olha, espelho. É, eu, ó. É, Estou descabelando ali, ó. Ah. Não tem mais cabelo, mas tá bom. Eu prefiro. Não perdi, pode ter maior, tem menor. Pronto. Sacanagem. É, é, é, Já tá pensou. Aqui, não. Não, não é isso, isso aí, o ali vai ficar de alto astral. Só isso aí. Ser, tá? Só isso aí, o ali vai ficar de alto astral. Ah, muito obrigada. Eu não. Mas isso não ah, não. Isso, agora imagina só isso aí, só de tímia. Obrigada, senhora liga dançando é. Se alimentando, é. Se alimentando. esquecer da passagem do Natal. É agosto. A melhoraremos o tempo. à noite e cinco. Isso realmente mostra que o Natal sempre estão para ser comerciado. A próxima vez, melhoraremos o Não nos preocupamos nos presentes. Nós gostamos, esquecemos um dois três dois três dois três três três Tá, três aí, três aí. e é só um pedacinho sol, aqui, ó. Vamos ver. É só um do É aqui, ó. aqui. É! Ela calma, É! calma. A festa. Onde já estão tá as crianças todas dormindo. Todas as crianças dormem. Olha como essa criança dorme seus presentinhos. Dorme que é uma coisa. Olha, estão todos estirados aí dormindo. Todas as crianças, até o Julinho dorme. Olha como o Julinho dorme. Não pode ver sofá nem, nem cadeira. cadeira. Todos dormem, dormem na sacola. É lá ele né? Tá bom, fechada. Cinco. Nós estamos vendo o Alexandre com a sua de prancha de surf. Ele está se preparando para uma surfada lá na praia, lá embaixo na casa do pai. Ele e o Júnior Ali Filho da GC, Cássio, que nós estamos com já nos presentes a maioria aberto e o Alexandre todo prancha de surf que vai inaugurar hoje lá na praia de Barreiros aquela grande praia segundo o contato que mantive que mantive com o pai as ondas, -ondas estão dando 5 metros par lá vai ser a sensação do momento tá ali com a sua grande prancha Preparadíssimo, olha só o relógio digital laser que ele está no, no. Muito bem, ele ali ó, vai inaugurar lá embaixo. As ondas estão terríveis, e já estou com o salvamento do, do corpo de bombeiros só para assistir o Shannon. As gatas, gatas, as estão, gatas gritando. estão gritando. E os prancha, como é o nome da, da prancha, Shannon? É Slan, olha aí ó, isso velado Hawaii, diretamente. Hein? Não é, Alexandre? não quer subir na prancha já para dar uma. Vai ser o maior gatão da praia dos ingleses. Vai passar para a pina até no bilhão, para poder ficar tudo durinho, né, querido? Eu mando o André com, sua, com seu presente. Isso aí é uma mesa de bilhar onde, juntos, ela possui 14 jogos. Possui o lá, o jogo de futebol. Eu sei que entre todos são 14 jogos. Ele chegou até a dar uma dor de barriga porque não conseguia brincar, né André? sim. tá jogando com o Leandro. Vê ele aí, ó. É um jogo que eles vão se divertir. Presente, André? O que, que vai fazer com esse presente agora? De... Vai brincar? Ô Leandro, tá... hein? O que que tu presente hoje, Em dia de Natal? Hein? Tu vai ganhar seu um piano? E tu gosta? Vai ser um pianista então? Não, não sei. Não sabe? Tá na aula de piano não? Não. Então por que tu quer... Não sabe o que é que vai fazer? Não. Coitadinho. Olha lá. O Cássio aqui, ó. Deixa eu pegar o Cássio ali, vem que resultado, ô Cássio. Olha aqui pro ti ó. Cássio, Osmar, ou oh, mais moço? Não, esse é o mais moço, não, irmão? Quantos anos ele tem? Tem um ano e oito meses. Tem um ano e oito meses. E vai ficar aqui registrado. Ô, Cássio, olha aqui pro tí. Tudo bem contigo? Hein? Tudo bem, Ó, vai ser um, um tremendo de um gatão. Olha só o olhar dele, ó. Olha lá, Agora, gente grande também ganha presente. Pra vocês, o presente do Osmar, que ele tá aqui todo alegre. Mas ela estava toda embaixo bacana, que foi ligar o presente dele de manhã e não pegou. Mas isso na frente. O presente que o Osmar, depois de uma grande luta, adquiriu é o presente de Natal dele e da Que Os dois aqui trabalham juntos, compraram um Voyage dourado. O que eles vão fazer agora é usufruir deste carro com muita saúde. Vem pra cá. Tá plantada uma, uma, uma mesa, que mesa bonita. Que coisa não Que coisa bonita. carro, Que coisa bonita. Que coisa bonita. Que coisa bonita. o coisa bonita. Que Que coisa bonita. Que coisa bonita. Que tá chegando, tá chegando <Fibriu> é que ele ah God, sim, Não é? Não Não é? chegando, é? Não Não Comemorações do dia 31 de dezembro de 1990 na casa da Maneirinha. Eu estou iniciando a filmagem pela bonita e maravilhosa presença da lua cheia. Que é uma coisa que ocorre de tempos em tempos a aparição da lua cheia no final de ano. Eu estou iniciando essa filmagem dia 31 de dezembro de 1990 fazendo uma referência especial à nossa natureza e uma beleza tão magnífica de uma lua que a gente tanto cultiva. Então, você já pode observar pela beleza que ela está nos dando. Aqui nós estamos em cima da casa da Maria Emília, tendo um visual noturno dos ingleses. E já estamos... Está quase tudo pronto para a festa. Estamos só aguardando a presença e a chegada de todo mundo. Aqui estão tá os pratos prontos. Chegando? Chegado às quatro horas. Ali está o Julinho os seus 70 anos. É, Julinho, 70 anos? 69. 69? Muitas meninas deitadas. É, já está faltando em março para os 69, não compreenderam. Uma aparição. nossa maravilhosa o lua para no comemorando os momentos que antecedem o réveillon da casa do Edson onde a anfitriã e a Maria Emília sempre muito divertida mandando aquela brasa que são aqui e o tio do Edson e a tá todo o pessoal. Aí o grande irmão. Ali está a engraçinha. Aqui está a mesa pronta para ataque final. Ali está um morto de fome. Aqui está a mamãe. Mamãe, como é que está a pressão, mamãe? Está alta ou está baixa? Está baixa. Na baixa, na baixa, na baixa. O que saúde, não, é, que, é que a senhora espera de 1991, mamãe? Não, mas ele está, não Saúde, paz, o Como é o seu nome, senhora? como O que a senhora espera de 1991? Saúde, paz. Saúde, paz. Saúde, paz melhor é o que você quer, é, coitado. Né? Tudo bem. Fica a Engraçinha esperto, de nós que nós não veteu a Engraçinha? É. Bastante saúde, paz, bastante dinheiro, né? É Boa, oh, Giota, só quer é dinheiro, não pensa em outra coisa. Não, fala de saúde, fala de saúde. Faz dinheiro, depois nós conseguimos. Aqui está o... o outro grupo. É, é, você é todo mundo.